Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite, queridos irmãos Herdeiros de Deus. Você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, eu quero que você preste atenção, que você ouça este áudio desse vídeo olhando para dentro de si. Hoje é 8 de janeiro de 2020, são 19 horas e 42 minutos. Por que, que eu estou dizendo que eu quero, peço a você que ouça esse vídeo olhando para dentro de si? Porque nós muitas vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós e ver como nós estamos com o Senhor, como está a nossa vida com Ele, como está o nosso coração com Ele e com o nosso semelhante. O título desse vídeo é Os Últimos Momentos da Noiva de Cristo na Terra. Exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Nós tivemos grandes perspectivas no ano de 2014, 2015, quando em setembro de 2015 tivemos a última lua de sangue e ela foi uma super lua. Muitos canais e muitos pastores e muitos grandes homens de Deus até no exterior achavam que o arrebatamento se daria naquele momento, naquela fase naqueles meses posteriores. Então foram quatro luas de sangue, seguidas de dois eclipses, um eclipse total em março e um eclipse parcial em setembro de 2015. Terminando com a lua de sangue, em 28 de setembro, se não foge a memória, uma super lua vermelha. Mas o Senhor Jesus não veio, e se ficou, muitos ficaram, Desanimado Muitos ficaram tristes Conheço pessoas que deram para trás Conheço pessoas que deixaram canais Deixaram de falar da volta de Jesus Então vejo o impacto de uma pessoa Que tem essa perspectiva Mas ela não busca entender que é no tempo do Senhor E que ainda tem que transcorrer algumas coisas Para que ele conclua a sua agenda no seu calendário e depois tivemos 23 de setembro que foi um impacto também com o sinal de Apocalipse 12 e muitas interpretações e achavam-se que também o Senhor Jesus viria nesse momento foi até marcado data para o dia 23 Grandes homens de Deus também estavam prevendo que o filho varão ia ser arrebatado no dia 23 de setembro ou logo após Eu acho isso muito normal porque o desejo é nós querermos estar com o Senhor E esses homens bem intencionados, entre eles o nosso pastor João Peixoto Que teve uma grande perspectiva e quero deixar meu abraço para ele ele não se sinta frustrado por aquele momento e por não ter acontecido Porque todos nós somos falhos Mas a vida segue e nós continuamos aqui pregando o evangelho Pregando a volta do Senhor Jesus E não aconteceu e também foi um, um caos assim, espiritual Porque muitas pessoas deram para trás Outras desistiram de canais Outras deixaram de pregar a palavra do Senhor depois veio também é, os 70 anos de Israel em 2018, no dia 14 de maio, quando Israel completou 70 anos. Também havia essa perspectiva de que o Senhor Jesus também poderia arrebatar sua igreja imediatamente após os 70 anos de Israel. E estamos agora fazendo em 2020, faremos... É, 73 anos da criação do Estado de Israel será comemorado no dia 14 de maio deste ano corrente e já existe perspectivas de que o Senhor Jesus venha nessa Páscoa, que o Senhor Jesus possa vir nesse dia da Páscoa e etc devido a algumas, algumas interpretações que alguns estão fazendo eu prefiro não marcar data eu prefiro ficar com o que a Palavra de Deus diz para que eu não entre em frustração, porque muitos se frustraram por conta de marcar data e ficar crendo naquela data marcada que alguns canais e homens de Deus até marcaram e não se deu a volta do Senhor Jesus. E aí caiu em descrédito tanto aquilo que o pregador, o homem de Deus marcou, quanto a situação... Muitos se tornaram pós-tribulacionistas, que eram pré, e outros se tornaram mid-tribulacionistas, que também eram pré. E outros até se esfriaram de tal forma que abandonaram de seguir, de servir, de proclamar a volta do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso é que exatamente o ano 2020 nós estamos vendo aí o desenrolar do do que está por vir com relação a Ezequiel 38, 39, que está interligado com esse momento do arrebatamento. É uma transição do término do tempo da igreja, da, da era da igreja para o tempo de angústia de Jacó, que é a grande tribulação, ou os sete anos, que é a septuagésima semana de Daniel, composta por sete anos, conforme Daniel 9, 24 ao 27, onde será feito o acordo de paz, todos já sabem, já se falou muito aqui nisso. Então eu prefiro não marcar datas, eu prefiro não marcar período, eu prefiro não estar tá dizendo ah, o, a, o mês ou o ano, né? nós quando dizemos aqui, dizemos, e se for esse ano, ou poderá ser, quem sabe não seja, mas nunca afirmando que vai ser, porque se não acontecer a gente fica com aquela, aqueles apontamentos de que somos falso profeta e etc e tal. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que nós estamos de qualquer forma com esses fatos e eventos que está acontecendo com relação aos Estados Unidos, a incitação por parte do Irã aos Estados Unidos e toda essa parafernália de situação que está se desencadeando, vai culminar cedo ou tarde em Gog e Magog ou seja no ataque de Gog né, no ataque de Gog da terra de Magog a Israel e isso nos dá um indicativo de que a qualquer momento qualquer dia desse semana mês ainda talvez quem sabe esse ano 2020 né poderá se desencadear esse ataque e aí o, o arrebatamento vem a acontecer então que eu prefiro ficar é que o, o que o Senhor Jesus falou aqui no livro do livro de Mateus no capítulo 24 e o verso 20 o verso 46 em diante que diz assim bem-aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens mas se aquele mau servo, aí é que entra a situação que eu estou falando, dos sinais que houve, dos sinais que transcorreram e não aconteceu o arrebatamento e trouxe a pessoa um, um desânimo, um esfriamento. Aí é que está o perigo, por quê? Porque aqui no texto o Senhor Jesus alerta, Deus está alertando. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e hora em que ele não sabe E separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas, exatamente a tribulação E ali haverá pranto e ranger de dentro O sofrimento da tribulação e da grande tribulação que esse mau servo vai enfrentar Porque ele se desanimou, ele esfriou ele se tornou uma virgem nécia que deixou a sua lâmpada se apagar e caiu no descrédito por conta das marcações de data, por conta das marcações de período, de dia, de mês. E aí o Senhor Jesus não veio. Ele deu os sinais e a pessoa achou que ele viria naquele sinal, ou posteriormente aquele sinal. Mas o que a palavra aqui diz é, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe. Então nós estamos vivendo nesses últimos momentos da noiva de Cristo na terra. E aí eu pergunto a você, você vai optar pelo esfriamento? Você vai optar pela desistência? Você vai optar para não mais querer buscar ao Senhor ou pregar a sua palavra? Ou fazer vídeo, você que tem canal? Deixar de pregar, essa é a solução? Não. Você vai optar por deixar de ir buscar ao Senhor porque a sua família não crê no arrebatamento, ou porque a sua família não quer que Jesus volte, ou seus amigos, ou parentes. A palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem nosso Senhor. Nem os anjos, nem as principados, nem potestades, nem a fome, nem a nudez. Nem a perseguição, nem a calúnia, nem a injúria, nem a difamação, nem a dor, nem a, a tristeza, nem a angústia, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos que permanecer com nossas cabeças erguidas, olhando para cima, porque é exatamente nesse tempo, nesse ano que aconteceu essa retaliação do Irã com os Estados Unidos e esse assassinato, essa morte desse general que levou o Irã a criar mais ódio e querer vingança. E a vingança de, de, de, do Irã é contra Israel. Nós estamos vivendo um cenário que incita totalmente para o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja se encontra nos seus últimos momentos na terra. E se esse mau servo disser no seu coração, ah, Jesus não vem agora não, eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu vou farrar, eu vou beber eu vou é, me envolver com as pessoas que gostam de farra, de bebida de pagode, de, de forró de noitadas, de balada, de shows é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, se ele começar a comer e beber com os ébrios quantas pessoas não tem deixado o Senhor Jesus de servi-lo por causa dessa situação de bebedeiras, de orgias de farras, de de todo tipo de diversão mundana que o mundo oferece, que a pessoa acha que vai se dar bem. E deixa de seguir e continuar servindo e esperando o Senhor Jesus, que é bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Fazendo assim como? Pregando a palavra. Já pensou que Jesus viesse agora e me pegasse eu aqui pregando, ministrando aqui a palavra na minha casa, sozinho? As escondidas, como muitas vezes faço, pela madrugada, no entardecer, à noite, enfim. Já, sei, já pensou o Senhor Jesus vir e me encontrar de joelhos, orando, louvando, adorando? É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Mas aqueles que forem maus servos, já pensou Jesus voltar e Ele está lá num pagode, num forró, numa balada, numa noitada, ou cheio de mulheres, ou num motel, ou numa orgia ou numa farra total, e Jesus voltar, ele vai ficar realmente a sua parte com os hipócritas, e vai chorar muito, e vai arranjar muitos dentes, porque ele vai chorar amargamente por ter dado para trás, por ter não insistido, não persistido em seguir e servir o Senhor Jesus. Então nós temos que olhar para dentro de nós como está a nossa vida com o Senhor, como está o meu coração com Deus, como está o meu relacionamento com Ele, se o Senhor Jesus voltar, hoje ou a qualquer momento, Ele vai me pegar preparado, Ele vai me pegar fazendo assim como Ele diz, fazendo o que Ele quer, pregando Sua Palavra, orando, ministrando, intercedendo por alguém, adorando, ou mesmo que você esteja trabalhando, mas o seu coração está no Senhor, seu coração está ligado nele, você está conectado nele. Se você está no ônibus, se você está na rua, se você está sozinho em casa, onde você estiver, você tem e deve estar conectado num sentimento, num coração, num pensamento no Senhor Jesus. Porque quando ele voltar, vai ser bem-aventurado o servo que achar servindo e fazendo assim. Então, esses últimos momentos da igreja na terra, da noiva de Cristo na terra, devem ser aproveitados para adoração, devem ser aproveitados para louvor, para busca de ganhos de almas, deve ser aproveitado para levar a palavra a pessoas, deve ser aproveitado para você amar mais, deve ser aproveitado para você chorar mais pelos perdidos, para interceder pelos perdidos. Deve ser aproveitado para você adorar mais a Deus, para você perdoar, para você amar o seu inimigo, para você orar pelos que estão nas drogas, dos que estão perdidos, indo para o inferno. Deve ser aproveitado para você ler mais a palavra, meditar mais na palavra. Deve ser aproveitado para você ficar mais em silêncio, esperando Deus agir. Deve ser aproveitado para você buscar mais um relacionamento mais íntimo com o Senhor, é isso que nós temos que fazer para que quando Ele vier, nos achar servindo assim. Os últimos momentos da igreja de Cristo na terra devem ser aproveitados da melhor forma. Ame mais, perdoe mais, peça mais perdão, busque mais, ser mais solidário, mais carinhoso, mais amoroso, ser um marido melhor. Busque ser um amigo melhor, busque ser um vizinho melhor, busque ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um namorado, uma, uma noiva melhor, busque ser um companheiro, um colega de trabalho melhor, busque ser um pai melhor, um filho melhor busque ter um relacionamento mais aproximado com aqueles que você ama porque em breve eles vão sentir a sua falta se eles não forem arrebatados junto com você eles vão dizer realmente meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho meu, enfim, meu parente querido que foi levado realmente ele era um cristão e por isso ele foi levado porque ele era realmente um servo de Deus Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, aproveite esses últimos momentos da igreja, nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós não sabemos se temos meses, dias, anos, o que eu sei é que nós estamos no ano propício para o arrebatamento, esse ano 2020 é propício demais, se não for 2021, 22, o que eu sei é que a parábola da Figueira ela está no limiar do cumprimento de de 2018 a 2028 Nos 10 anos segundo o Salmo 90 a 10 Porque em 1948 Israel Ele foi declarado a criação do Estado de Israel E a partir dali Deus deu um sinal De que o Senhor Jesus estaria voltando E contando a partir dali Faz se 70 anos em 2018 E em 2020 73 anos Para 80 anos Faltam sete anos a contar desse próximo ano ou desse ano, conforme o calendário de Deus. Mas o Senhor é que sabe o tempo que Ele vem. Ele é que sabe a hora, o dia, o mês, o ano que Ele virá. Não podemos dizer 100%, porque só Ele sabe todas as coisas. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que fique esse alerta. Aproveite o tempo que você tem. Se você tem certeza da sua salvação. Aproveite e se você não tem, busque ter essa certeza, busque encher a sua vasilha, não deixe para a última hora porque não vai dar tempo. A parábola das der virgem diz que as virgens imprudentes, as nessas, saíram para comprar azeite quando voltou. Não deu tempo mais, o um noivo veio e pegou as despreparadas e as deixaram. Elas ficaram e as prudentes que estavam preparadas entraram para a grande festa que nos aguarda. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse vídeo, por essa palavra. Desperta os corações, quebranta os corações, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam despertadas, para que elas entendam que o Senhor Jesus está voltando, está muito perto. E que cada momento que estamos vivendo, a partir desse tempo, nós temos que aproveitar, te servindo, fazendo como o Senhor determinou que fosse feito nos fortalece aqui no canal para que possamos continuar, Senhor, essa jornada, continuar esse trabalho até que a trombeta venha tocar. E que o Teu nome seja glorificado nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.